E galera, beleza de nada? tá com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, eu vou mostrar pra vocês a mansão secreta do Michael, mano Como ela é secreta, não poderei é, mostrar a localização pra vocês Porque é secreta, né mano, ninguém pode saber E olha só que coisa linda, vou mostrar a parte de dentro primeiro Eu só vou dizer pra vocês que é numa ilha é numa ilha, já, já, já imaginou? Eita, boa, a portinha automática aqui pro banheirinho? Olha aí. Olha isso, mano, olha essa vista. Linda, mano, bagulho lindo, ó. Onde fica? Caraca, já pensou? Ó. Louco, mano. Vamos subir aqui. Né, nem a Amanda sabe dessa mansão. Não é à toa que o Michael tem um, né... Um, um rolinho aqui Nessa casa Caraca Tem uma, uma mega academia, mano linha aqui de De negócio, escritório, né Ó ter aqui, ó A visão Pega a visão, pega a visão Muito louca, mano Aqui é um closet Coloca... Ó, ó ali é o negocinho dele ali, ó. Nem vou mostrar pra vocês. <risos> Caraca, moleque. Ó. O que é aquilo? a estátua? Mano, essa é louco Ó, os vidros fumei aqui, ó. Que louco, mano. Tá vendo a... A mina ali? Vamos subir. Vamos ver o que tem aqui em cima. Olha a parte de cima, mano. Pôr do sol ainda, ó, que louco. É onde a gente dá as festas, mais uma academia. É basicamente em uma ilha. Basicamente numa ilha. Por isso que ela é secreta, entendeu? Será que a gente consegue pular daqui? Ó, tem até um. Pular. Ó, computadorzinho ali, ó, tal. Monitorar ah, e aqui é a baladinha da, da, da nossa ilha. Ah! Pera aí. Ai, meu Deus do céu. O que é isso, cara? Encanamento aqui? Vou mostrar pra vocês aqui... É... Ela... De longe. Pera aí, deixa eu subir aqui. Senão vai... Ó, tem essa outra casa. Tem essa outra casa aqui que é do caseiro, né? O cara aqui... E fica aqui pra gente, quando a gente não tá aqui. Torrezinha ali, né? De celular, tal. Não sei o que. Sinal, Wi-Fi, internet. E ali tem um L ponto pra gente chegar, né, mano? Tem que chegar ali, helicóptero. Olha o L ponto ali, ó. Aqui é o nosso L ponto. Carrinho ali, ó. Quando o cara desce aqui. Olha essa mansão, mano. Olha isso, velho. Tipo uma ilha... Muito louca. Ó, o cara desce o helicóptero aqui. Pega o carrinho e vai pra casa. Basicamente isso, ó. Tem outra ilha ali. Ali é a mansão, ó. Ali é onde fica a mansão. Bem na costa do mar. única forma de chegar é de barco. Ou. De barco ou helicóptero. Olha isso. Olha a imagem. A mansão, velho. Tirar essa aqui do lado. Vou colocar a de dia. Vou botar a de dia aqui pra. Melhor. Aí, ó. Olha isso. É secreta, galera. É secreta. Ninguém sabe. O Michael tem uma mansão nesse local ali do lado. Eu não sei o que, que é, mas vamos lá ver lá. Me parece uma uma não sei isso aqui, velho. Um radar, um satélite, sei lá. Mas olha isso, cara. Que louca. Gostaram? Comenta aí embaixo. E se isso aqui viesse num DLC, quanto que você acha que custaria você morar no GTA V em uma ilha? Comenta aí embaixo, beleza? Eu vou gostar. Você comente. E é isso. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral, para assistir. Até uma próxima. E fui!